básicas de saúde. Gostaria também de destacar aqui na fiscalização do mandato da representação política, como o vereador Luciano disse, nós precisamos em vez, é, fiscalizar com mais ímpeto, sim, com certeza. Até hoje não tivemos uma resposta ainda, vereador, sobre a demanda da rodoviária. As investigações foi feito desvio de recursos públicos. E nós precisamos saber o que foi feito até no momento para que nós possamos também contribuir com a investigação e com a fiscalização, porque houve desvio de dinheiro e nós precisamos dar uma resposta para a população alta florestense. Então, é, nós precisamos fiscalizar, mas também precisamos, vereador, de uma resposta do Executivo, dos requerimentos, das indicações que é feito aqui nessa casa. Nós vamos conversar com o prefeito, Eu gostaria já de pedir também para o líder do prefeito, o vereador Claudinei, para que pudesse conversar isso com o Chico, para que nós possamos ter uma resposta, porque é prerrogativa do vereador fazer a fiscalização. Então, gostaria de pedir para você, para o prefeito, que está talvez nos assistindo, para que nós possamos ter as nossas demandas atendidas e as nossas respostas dos nossos requerimentos e indicação feito aqui nessa casa. Uma parte, vereador Douglas. Só informando os senhores vereadores que o requerimento não respondido pelo executivo e se for denunciado aqui na tribuna, ele pode... É, virá um processo administrativo também e um processo de improbidade administrativa. Então, espero aí, Claudinei, que você leve esse recado né, à Prefeitura, porque, é, porque realmente tem muitos requerimentos feitos pelos vereadores que não foram respondidos. E isso está bem lembrado pelo vereador Luciano, da Lei Orgânica do Município. Obrigado.